Como emagrecer em casa? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje, eu irei ensinar um exercício bem simples para você trabalhar a linha da sua barriga. Seca a barriga, com um exercício bem simples. Vamos lá! Para isso, você vai necessitar de um colchonete, ou um tatame, ou uma toalha felpuda para ficar mais fácil na hora de fazer o movimento. Deitado em decúbito dorsal, deitou de costas, Nisso que você está deitado de costas, você vai elevar as suas pernas dessa forma aqui. Ó. Elevou ambas as pernas juntas e vai manter parada o máximo de tempo que você conseguir. Não vai ficar com a perna ali em cima e também não há necessidade de ficar com ela muito próximo ao chão. Elevou aqui, mantém e fica parado o tempo que você conseguir. Vamos lá. Um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse exercício aqui é um exercício de isometria, onde você vai trabalhar bem a musculatura do seu abdômen. Então, eu estou trabalhando bem a musculatura do meu abdômen parado em isometria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Finalizei esse treino. É um treino que você pode fazer quantas vezes forem necessárias. Esse treino ele não tem um limite. Desde o momento que você não sinta dores após fazer esse treinamento, só sinta dor no momento, você pode praticar esse treino todos os dias, sem problema nenhum, quantas séries você aguentar. É um treinamento isométrico, para trabalhar a musculatura do seu abdômen, seca a barriga. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro!